Oi, se você não me conhece ainda, eu sou o Hakutan, muito prazer E se você também não sabe, aqui no canal eu tô fazendo live todos os dias às 6 horas da tarde Todos os dias não, de segunda a sexta, mas é bastante Então se você quiser colar aí, vai ser muito da hora Segunda a sexta, às 6 horas da tarde, eu tô fazendo live E esse vídeo aqui é um trechozinho de uma live que eu e o Jinji jogamos o novo Battle Royale do Paladins Que é o Realm Royale, e vai ser muito da hora, mano se inscreve aí, já deixa o like e curte a página do Facebook também, que é facebook.com.br apartamento81 ou canal Apartamento 81. Beijo, curte o vídeo, tchau. Meu Deus, véi, que ansiedade, mano uma galinha ah! aqui, cara. Já entrou? Eu não. Não, uma galinha no lobby, passando. Ah, tem mesmo. <risos> Acho que eu vou de assassino, então, hein, mano. Demorou, demorou. Mas assassino aqui... Ah, tem umas armas aqui. É. Você vem com essas armas? Não, tipo, tem as magias, tá ligado? Mas devia explicar, tá ligado? De alguma forma, tipo, botar em cima, assim, aparece. Ah, magia faz tal. Já caiu? Já caiu? Não, não. Ali no mapa, tá vendo? Bora, bora. Dropei. Eu fui também, hein. Demorou, então. É nóis. Essa luz verde aqui é o que? É o... Ah, não me pergunta, velho. <risos> ah não, cai com um cara, velho. Meu Deus. É, então, eu caí meio osso. Tem dois caras aqui. Que isso, cara. Opa, peguei uma.. uma sei lá, marcado. Essa arma é, é muito bosta, velho. Nossa, eu matei, viado. Matou? Boa. Galinha aqui, a Tô... galinha aqui! Tô atirando uns caras perto de você, velho. Matei a galinha. É, então, não, a galinha é um cara. Mata a galinha, tem um cara vivo aí do perto de você, velho. Cadê? Tô vendo, tô vendo, peraí. Tô, tô, fiquei, tô, tô. tô. Fiquei, fiquei. Matou, matou? Foi... Tem uns caras aqui galinha, em cima de galinha. mim. Tem que matar, tem que matar. Tem Mata uns tá caras em cima tá de correndo, mim. Correndo. Mata a galinha, DJ. Tem uns caras tá em cima tá de, de mim, velho. Tem uns caras em cima de mim, DJ. Calma, calma, por favor. Esse jogo é muito. <risos> Morreu? Não, moleque, tô, tô. Mano, os caras tão sofrendo aqui na mão do Hakutan Opa. Virou tô galinha, virou também. galinha, virou galinha Tô curtindo, tô curtindo Acertei, tá atrás da pedra Boa Em West ali, 255 Atrás da pedra, bora, bora aqui, dropou uns loot aí da galinha Aí, ó, é, tá é, tirando em você tiro, É, eu vou, eu vou pegar ele, vou pegar ele Tomou, tomou o helmet, tomou o helmet Tomou o helmet, desceu? Tá, virou tomou galinha, virou galinha seis. Nossa, que tiro que eu dei, viado Mano, tô quinto de vida, velho. Mano, eu dropei aqui um um health Pega aqui, pega aqui Cadê? Esse aqui? É. Como é que usa? É, H. Caraca, moleque, tamo indo, tamo indo. Calma, calma, calma. Shot aqui, assim, tem, uma, assim. tem uma shot aqui, velho, no chão. É, aperta Z, segura, ele vai sumonar. Ô, louco, viado. Vamos lá, chega aí, chega aí, vem na montaria, moleque. Red, ah. red, red Dead your Redemption. Opa. Eu não entendi o que ele falou. Tenta de novo. <risos> red dead, dead Aqui, aqui, Gigi. Cara aí, cara aí. Calma aí, calma aí. Como é, que, como é que sai do cavalo? Sai. Nossa, moleque! Só Sou muito bom! Nice! Matou já? Tá galinha já, vai morrer já. Nossa, a galinha Pô, demora moleque. pra morrer, velho. Eu vi essa bala, hein?! Mano, que bala, velho. Que bala. Como que ah, você subiu? Shield, como que você subiu? Tem shield aí? Aqui, ó. Tem... Não, mas eu peguei um só. Acho que... Eu não sei se eu... Tô ouvindo... Para... Aqui, aqui, aqui! Tomou, tomou, tá atrás da árvore, tem dois, tem dois, cuidado Tomou, mano, tá muito miado Pulou, pulou que demais isso? Tá em cima da... Atrás, atrás, direita Virou Opa. galinha, virou galinha Virou, mas tinha tem... dois, não tinha não? Não, só vi um só Boa, moleque! Sou... 7, 7. Moleque? Nós estamos monstros demais. Que do é esse, viado? E que parada é essa, tá ligado? Tipo, esse negócio aqui brilhante, velho. Então, não sei, Tem sim, esse mano. negócio aqui, Forge, também? Eu não sei que parada é essa. Ah, é pra pegar... Vou pegar armadura. 28 segundos pra pegar armadura. Demorou. Eu não vejo onde tá minhas moedas, sei lá. Eu... Ah, ali embaixo tem uma carne e umas moedas. Não sei o que isso significa, mas demorou. Como que eu dropo minhas paradas, velho? Não sei. Ih! Não, e... e não tem. E não, e não abre, não. Não. Acho que não dá pra dropar, sei lá. Hey. Aqui, Binge. Opa, é... alguém deu subzinho. Nossa, impossível ler seu nome, velho. Pog Clan, valeu pelo, pelo sub, velho. Aqui na minha frente, Ginge. East, 75. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Cadê? Vem, vem, moleque. Tá 75. aqui na minha frente. 75 7, 5, aqui na minha frente. Nossa, tô muito longe, peraí. Tô muito longe. Nossa, tomou realmente Tá aqui, tá aqui dentro da casa, do estábulo. Tô contigo, tô contigo Tá aí. se escondendo né? como, é que, como é que eu pego o cavalo, como é que eu pego o cavalo? Z, si? tá aqui atrás de mim, velho, ele tá miado Tá aí, tá aí, tá aí, atrás de você tá de você, tá de você Tomou o Helmet Tomou Tá miado Morreu Tô aqui, cheguei Morreu, Boa, morreu, bom, morreu moleque. Achei um jogo que a gente é bom, velho Porque no Fortnite é osso Nossa, ele dropou Isso. muita coisa, velho Tô tomando, tô tomando. Tem Xbox, velho? Não tenho, mano eu Tive o Xbox 360 Aqui na minha frente, Jinji Tomou o Helmet Tomou Atrás da árvore. Mano. Ele tá longe, ele. Tomo... Tá longeão, tá longeão, Usou cavalo, mas eu. Volta. Mano, ele tá fugindo. 120, 120, 120. Fugindo, fugindo. Tô indo atrás, tô indo atrás. Vou cobrar. Tá ali, tá ali, tô vendo, atrás da pedra. Vamos cobrar. Nossa, moleque! Já era! Isso! Já tá cobrado, muito. moleque! Ah! <risos> Cadê a galinha? Não mexe gente, não mexe. Oi, galinha. Oi, galinha. Oi, galinha. Não mexe, velho. Não, me... não, não mexe, na moral. Mano, A gente tá putaço. Correr? Bora, bora meter o cavalo. É que tem um baú aqui, peraí. Mano, essa, esse conjunto crossbow, que eu tô Crossbow, credo? Esse conjunto que eu tô é bom, velho. Isso é louco. Tá pra nascer o um dia que a crossbow vai ser boa em algum jogo. <risos> em algum jogo, é, velho. Mano, tamo chegando no, na neve agora. Que que é isso, viado? Mudança de bioma lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Oh. Bonito o jogo, velho. Gostei. Dá pra se divertir, dá pra se divertir. Mano, tem A 20 civis. casa é só no cavalo. Sério? Quero ver. <risos> é. Nossa, é automático, velho. Hey, that's pretty good. Tiro, tiro. Na nossa frente, tiro, tô vindo. Dentro peraí, da casa, peraí. se pá. Tem gente aqui, velho. É né? Tô ligado, mas tem gente aqui, velho. Os caras estão aqui dentro Tô vendo Tá vendo? Tomou Ali na frente Virou galinha, virou galinha, virou galinha Boa, boa A safe tá chegando, já vamos cobrar Aqui na minha esquerda, na minha esquerda Virou galinha Virou galinha, moleque <risos> Finaliza outro, finaliza outro Cadê, cadê? Ele correu, mano Puta, per perdi nem vista Aqui, aqui Bora, ah, bora, moleque! moleque. Caraca, estamos muito pro, velho! Já mete o cavalo e bora. 7 kills, ué! Que isso, velho? Vamos... Um benzaço, Tão velho. benzaço, velho. Tão benzaço? Você é louco. Tão benzeno, viado. Tô ouvindo nada por enquanto. Amiguinho me carregando, velho? Tô com 7 kills, me respeita, velho. Que isso, cara. Ele que tá me carregando. Mentira, não tá carregando. Não, não, não. não. A, gente tá, a gente tá na sintonia, velho. Sintonia. Caraca, aqui é muito bonito, velho. Ah, eu tô vendo o airdrop, demais. tô vendo o airdrop. Nossa, cadê? Ali em 75, velho. Mano, o pulinho do cavalo é mó da hora, velho. Isso é louco. É da hora. <risos> mas... Vamos ganhar, vamos ganhar, velho. Bora. Não tem dano de queda aqui? Não, não tem. Só que se você é cair com tá o cavalo bom, muito alto, você vai perder ele. Tipo, ele vai sumir. É ah, suave, é rapidão por de novo. Que parada é essa? Ah, isso eu é um airdrop, não... pá. Abriram já. Tá fechando a safe? Não, ainda. Não. Vou ver aqui dentro, velho. Vê, vê. Tô vindo o tiro, tô vindo o tiro. Também aqui na é, NW, NW, se pá. NW, NW. Aonde? Tá aqui perto, que velho. Vira Vire a galinha, vire a galinha. Mentira, velho. Nossa, mano. O cara... Você é louco. Eu também virei, velho. GG, GG. Tô fugindo. Não, mas... E se pra... der o tempo? Ah, se der você volta, mas... É muito tempo, velho. Vol... Corre, moleque. Só Corre. Caraca, mano, o cara me deu muito dano, velho. Que que é isso? Se esconde, Gigi! Meu Deus! Fica aí, moleque. 10 segundos. Aê, aê, aê bem, boa, boa, bem. boa. Rila, rila, rila, rila. Os caras heela, estão aí, velho. Cuidado. Aqui, velho. Meu Deus. Opa! Não, não G, G tiro, também, G tô... também. Tô fazendo isso, tô fazendo isso. Meu Deus, mano, eu tomei um monte de velho. Foi, foi, foi. Falou, Luigi. Correio Obrigado aqui. por estar aí. Mano, o cara me deu muito dano. Tipo, a arma dele atirava também, muito mais né? rápido do que a minha, sei lá, velho. Mas demorou, é um isso aí, velho. <risos> da hora, da hora, da hora. Uou! Mano, busca, busca que falta 10 pessoas, velho. Você consegue. Você consegue. Meu Deus, 8, 8. 8, 8, meu Deus. Vou ficar aqui, velho. Vou ficar aqui. <risos> calma, calma, calma. Salve, Anjo. É nóis, moleque. Valeu meu por Deus tá aí. 7, mano. Seis. sabe meu Nossa, Deus. Nossa, tá ficando muito pequena a safe, velho. Mano, eu confio, Ginger. Calma, tem que ser tem que ser... estrategista aqui. Tem que botar minha, minhas habilidades de Fortnite aqui. Nenhuma. Tá, é nenhuma então tá. <risos> ai, meu Deus. Nunca joguei Free Fire, ah, nem... Anja. Não acho muito. Ai, um do aí. Aqui, aqui. Não, não curti muito, não. Nunca joguei, mas pelo que eu vi, eu não gostei muito. Aqui avisa, tipo, que eu tô é... com a melhor qualidade de armadura. Eu não entendi muito bem essa parada ainda, mas demorou. Meu Deus, que barulho foi esse, cara? Tava, Ô, tá ouvindo, mano, cara? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tem cara aí, tem cara aí com certeza, mano. Nossa, os caras tão aí, velho. Cuidado, aqui. Ué! Mete bala! Aí não tem double pump não, moleque. Meu Deus do céu. Vou usar tudo que eu tenho aqui, velho. Usa, e usa, garante, mano. Dane-se. Aí o cara atrás de você, bolso, atrás de você. Tão atirando de fora também, Digi, meu Deus, aí! Meu Deus, que tô balão! Por que, que você tá calma, assim? Por que, que você tá com o braço aberto, velho? Eu não sei, tá bugado aqui, sei lá, velho. Caraca, mano! Aí, aí! Nossa, Tera transportou! Acabou a bala, acabou a bala! Moleque! É... Jogou bem, jogou bem, jogou nice! Deixa Nossa. eu viver! Ah. Não. Jogou ah, nice, jogou, na... da não, da não, jogou da nice. Não, jogou nice, jogou nice. Jogamos bem, mano. Que duo foi esse, na moral. Que duo foi na moral, esse. Na moral, na moral.